a essa meditação para curar o corpo e a mente enquanto dorme. Acomode-se antes de começar a nossa prática. Eu sou a Daniele Mangini, você está no canal Arte de Mudar. Começamos nossa prática de meditação guiada. Primeiro, vamos começar com as respirações conscientes, sentindo o ar preenchendo todo o seu corpo. Não precisa fazer nenhum esforço, basta observar a sua respiração. Respira e preenche o seu coração com paz. Respire e preencha a sua mente com calma. Respira e sinta a sua mente diminuindo o ritmo de pensamentos. Deixe a respiração fluir naturalmente e sinta o seu corpo relaxando Visualize um campo verde com várias flores coloridas, as suas flores preferidas, pode ser amapolas, margaridas, rosas, a flor que você mais goste, visualize esse campo repleto de flores, sinta o perfume das flores. Você caminha por este campo até chegar em um bosque e começa a observar com toda a sua concentração e consciência os detalhes da natureza, as árvores centenárias que vivem ali, sua majestuosidade. Sinta o aroma da natureza. Escute o canto dos pássaros. a paz que a natureza transmite para você. Continue o seu passeio pelo bosque, sentindo agora a terra, a grama tocando os seus pés. Uma grama macia e suave. Você pode até deitar e desfrutar desta sensação agradável da grama tocando o seu corpo. O vento soprando suavemente sobre a sua pele e o calor aconchegante do sol esquentando todo o seu corpo. E começa a sentir uma sensação de paz, energia e tranquilidade. Esta energia curadora da natureza agindo no seu corpo, na sua pele, no ar que você respira, é uma energia suave e curadora, de cor verde. Sinta esta energia espalhando pelas suas costas, pelo seu peito, pelos seus braços. Por todos os seus órgãos vitais. Essa energia se espalha para suas pernas, nos seus pés, envolvendo todo o seu corpo até a sua cabeça. Esta energia de luz verde curadora. Começa a fazer efeito em todos os lugares onde você sente dor. Onde você sente que há energia bloqueada. E então você sente que esta energia começa a fazer efeito em todos os lugares onde você sente dor, desconforto aonde você sente que a energia está bloqueada. Esta luz verde percorre todo o seu corpo, dissolvendo com o seu calor toda e qualquer densidade, enfermidade, dor que exista no seu corpo físico. Respira profundamente e sinta o poder restaurador desta cálida luz verde curando todo o seu corpo. Você está relaxado, você se sente bem, realmente bem, em paz e tranquilo. Pouco a pouco, vamos seguir com o nosso passeio pela natureza. Desfrutando de cada detalhe, as cores, os olores, os sons, o tato da sua pele com o chão, com as árvores, a sua presença totalmente conectada com a natureza. Sinta esta conexão com a mãe Gaia. Continue caminhando até encontrar um lago. Você verá que nesse lago há um barquinho com dois remos. Suba tranquilamente no barco, sem medo e reme até a metade do lado. Sinta a brisa tocando os seus cabelos, a sua pele, enquanto você rima. Quando você se sentir à vontade, você pode parar de remar e simplesmente deitar no barco e sentir o balanço da água no barco. Este balanço gostoso que embala o seu corpo e a sua mente. Te levando para um estado de mais paz para um estado de mais conexão interior. Você se sente bem. Você se sente realmente bem e relaxado. Deixe fluir essa sensação agradável pela sua mente e sinta o seu corpo totalmente envolvido por esta energia curativa de luz verde. Respire profundamente por três vezes, sem pressa, sem ansiedade. Respire em paz, tranquilamente, num ritmo tranquilo e calmo. Bem devagar, você pode começar a sair da prática, movendo o seu corpo lentamente, começando pelas extremidades, pelos pés, pelas mãos, cabeça. Movimente o seu corpo lentamente. Finalize essa prática agradecendo a oportunidade de se conectar ainda mais com o seu ser. Agradeça por estes minutos de paz e autocuidado. Agradeça por tudo aquilo que você quer ver e reencontrar novamente amanhã. Gratidão por meditar com o canal Arte de Mudar.